A Faculdade da Serra Gaúcha veio até a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias para mostrar o trabalho dos acadêmicos de design. Os projetos foram desenvolvidos na disciplina de TCC2, Trabalho de Conclusão de Curso, onde os alunos tiveram a oportunidade de demonstrar todo o aprendizado, a teoria, aplicando na construção de produtos então da linha da grade de design de produto. Aqui nós temos projetos uh, dos mais diversos segmentos, desde imobiliário, uh, máquinas, equipamentos, equipamentos de transporte. Agradecemos a oportunidade da SIC uh, nessa parceria que viabilizou então uh, essa mostra hoje, essa primeira mostra do design da FSG. O meu produto é um macaco automotivo, então eu fiz um redesign do produto para diminuir o impacto que o produto causa ao usuário devido à sua forma. Ele é um produto voltado mais para a área ergonômica, tanto na ergonomia física como cognitiva, para facilitar para o usuário o uso do produto na hora de trocar um pneu ou substituição de peça do veículo. Ele representa para o curso de design uh, o estritamento dos laços com a comunidade, com o meio empresarial e para o aluno também a oportunidade de compartilhar suas experiências da faculdade aqui né, com o pessoal da indústria e do mercado. Eu acho importante a amostra aqui na SIC para divulgar a profissão do designer, que ainda tem bastante gente que tem dúvidas sobre o que, que é, o que, que faz, e assim eu acho legal o contato direto com as pessoas para mostrar enfim, o nosso trabalho. E Eu acho que é muito importante nós estarmos aqui hoje, porque é uma porta para quem está saindo do curso, uma, é uma porta para o mercado de trabalho, é um... Uma oportunidade de divulgar o trabalho que a gente faz dentro da faculdade e poder mostrar isso para os empresários da cidade e os demais que virão aqui. Eu acho que isso é uma grande chance do aluno, do formando, entrar no mercado. Pelos trabalhos que temos percebido, um grande desenvolvimento de capital intelectual dos alunos e a receptividade do mercado é bem positiva nesse sentido. A partir de 2013, o curso de design da FSG deve realizar a mostra de projetos todos os semestres.